Boa tarde. Acabamos de encerrar a reunião do BRICS, ministros do exterior, chanceleres do BRICS, e daqui a pouco teremos o, o almoço com, o, com os ministros. Queria só inicialmente dizer que eu acho que foi uma reunião muito produtiva, com um debate muito denso e, e franco sobre tanto questões internacionais, quanto regionais, das várias regiões aqui representadas, quanto também o próprio processo de cooperação dentro do, do agrupamento dos BRICS. No, nesse, no primeiro aspecto, nós trocamos ideias sobre o um momento internacional, sobre a questão do multilateralismo. Todos nós, todos cinco, são países que valorizam imensamente o multilateralismo, às vezes com ângulos um pouco diferentes. No caso do Brasil, como vocês sabem, nós temos uma posição muito clara de estar muito presentes no sistema multilateral, levando as nossas ideias, levando a voz do Brasil, a sua contribuição do Brasil, no, no sistema uh, multilateral. Né? Sempre tenho reafirmado, reafirmei aqui que, uh, para nós, o apego ao sistema multilateral não significa uh, renunciar a nenhum país, renunciar à sua a sua identidade, nem aos seus princípios, mas sim a busca de um uh, entendimento comum entre entre as nações. Eu acho que isso é algo que perpassa realmente o todos os países dos BRICS, são todos grandes nações que se concebem como uh, né, entidades uh, autônomas, cada uma com a sua própria voz no mundo. E é isso que faz interessante também esse agrupamento, aquilo que cada um traz, uh, são perspectivas diferentes, em termos até filosóficos, em termos também né, de uh, posição geoestratégica no mundo. E, uh, com isso, a gente vai, pelo menos, se entendendo, é fundamental isso, esse esforço de compreensão, uh, e, sempre que possível, chegando a algum tipo de entendimento comum, mas mesmo quando, às vezes, não há necessariamente um, um entendimento comum, um posicionamento comum, é, é, isso é fundamental, entender um pouco o mundo, as regiões, é, a partir da perspectiva de cada um dos outros. Nesse sentido, eu procurei passar é, um, a nossa perspectiva do Brasil em relação à Venezuela, que é o grande desafio na nossa região, assim como há desafios na as regiões dos outros participantes, né? É, né? fazendo a, a eles esse apelo de que a, ouçam a, o anseio do povo venezuelano por liberdade, por democracia, que é algo que, para o Brasil, hoje, como os senhores sabem, é extremamente próximo, é extremamente é, dramático é, para nós. É, e, é, do ponto de vista da, do próprio funcionamento dos BRICS, é, nós estamos conduzindo a eh, presidência brasileira em torno de eh, três eixos principais, o eixo da inovação, o eixo da, da economia digital e o eixo do combate à criminalidade transnacional eh, e, eh, e ao crime em geral. Eh, nessas áreas houve muita coincidência, os outros países apreciam muito essa agenda que a presidência brasileira tem conduzido, apreciam a maneira como nós temos conduzido. Eh, é uma... É uma, é uma área, são áreas onde nós estamos gerando resultados concretos. No caso da inovação, por exemplo, pretendemos inaugurar aí no, na cúpula do BRICS, em novembro, lançar formalmente, oficialmente, o iBRICS, né, o Sistema de Inovação Conjunto do BRICS, só para dar um exemplo de uma, de uma iniciativa. Houve muita convergência em torno do tema do combate ao terrorismo. Isso acho que é claramente uma prioridade do, dos cinco países do grupo. Cada um enfrenta desafios diferentes nessa área, mas como é um tema claramente transnacional, a perspectiva de que precisamos de um tratamento também transnacional e de que o BRICS tem a vocação, a responsabilidade de, de alguma maneira, cooperar nesse terreno foi muito realçado. Queria abrir para perguntas. Ministro... Boa tarde. Alô, Alô o, ministro. O ministro vai responder algumas perguntas, mas ele tem um horário. Então, é, eu peço aos senhores que senhor se respeitem a questão do horário. Vamos começar com o Carlos Delanoi, da TV Globo. Boa tarde, ministro. Carlos Delanoi, da TV Globo. Eu, duas perguntas simples e rápidas. Primeiro, o senhor é, sugeriu o, é, agir em conjunto é, na questão da Venezuela e logo o chanceler russo. É, mencionou que defende uma solução interna. Eu queria saber se existe a possibilidade de uma aproximação de posições Brasil-Rússia com relação à Venezuela, se, se é possível é, negociar, é, trazer a Rússia para uma negociação internacional ou a Rússia tem realmente uma posição muito divergente do Brasil. E a segunda questão é sobre o agrimã ao, ao, ao deputado Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos. O presidente Bolsonaro mencionou que entre ontem e hoje deveria ter sido encaminhado ao governo americano esse, essa consulta. O senhor poderia confirmar, por favor? Obrigado. Sim, sobre a Venezuela, acho muito relevante a gente ter tido a oportunidade de ter essa discussão com o um país que tem uma percepção um pouco diferente da nossa. Como eu digo, realço muito o fato de que, dentro do BRICS, o Brasil é o país, evidentemente, mais próximo da questão. Então, eu fiz muito esse pedido de que fosse ouvida a nossa perspectiva. A posição do ministro Lavrov de que a solução tem que ser entre os venezuelanos é também a nossa. Nós advogamos que a solução tem que ser construída pelos venezuelanos. O que nós consideramos, no caso do Brasil, é que essa solução tem que ser centrada no governo que nós consideramos o governo legítimo, que é o governo de Juan Guaidó, e que a solução seja basicamente uma transição democrática com o fim da presença do regime maduro no poder e uh, a organização de eleições livres. Né? Então, uh, mas isso organizado pelos venezuelanos. Né? nossa atitude sempre realce muito isso, não é de interferência, é de apoio a um processo constitucional venezuelano, que é o processo legítimo que colocou o, o governo interino uh, Juan Guaidó na, no poder constitucionalmente na, na Venezuela. Uh, então, uh, eu acho que a com base na, no esforço de compreensão mútua, eu, eu entendo que há, é, sim, terreno para, para aproximação com é, países que hoje não veem exatamente a, a questão é, da, da nossa maneira. É, e bom, Em relação ao Agreman, sim, foi pedido, o, o, o Agreman, estamos à, à espera da, é, da resposta né? americana, como eu digo, enfim, esse pedido de Agreman é uma coisa que corre... Né, de acordo com a praxe eh, diplomática, até os né, seus canais eh, próprios, mas eh, reitero a, a minha a grande certeza de que, eh, a, a ser concedido esse agremã pelo governo americano, que o Eduardo Bolsonaro seria um extraordinário embaixador em Washington. Senhor ministro... Oi! Olá, olá! Está para ouvir? Um, dois, três, dá para ouvir? Oh, bom dia, Valeria Sacone, da TV France 24. Queria perguntar duas coisas: a essa altura, a essa altura, que possibilidades tem que o Brasil participe numa são é, com, para a, de, de intervenção dentro da Venezuela e também é, se o acordo para uso conjunto da base de Alcântara, que ainda não foi aprovado pelo que entendo pelo parlamento, se ele também pode ser usado para outra coisa que não seja lançamento de satélite, por exemplo, operações na Venezuela. Obrigada. Ótimo, muito obrigado. Não, nós não temos plano nenhum, de nenhum tipo de intervenção que não seja ação diplomática na Venezuela. Como eu dizia, a nossa ação, tanto do Brasil especificamente, quanto sobretudo do Grupo de Lima, que é o principal ambiente onde nós trabalhamos nesse tema, não tem nada de intervenção. Ela é uma ação de apoio ao que nós consideramos o governo legítimo da Venezuela e apoio a esse governo, na negociação, que, nos procedimentos que ele precisa ter para uh, o fim da, da usurpação e o, a transição rumo à democracia, com eleições livres, etc. E uh, tenho impressão, e trago essa impressão muito claramente da minha recente participação na reunião do Grupo de Lima em Buenos Aires, uh, tenho a impressão de que esse esforço diplomático está avançando, está uh, realmente é, rompendo barreiras aí a solução democrática é, eu acho que a, a comunidade internacional está se dando conta da possibilidade e da necessidade de resolver esse problema logo e através da, da, da via democrática e pacífica evidentemente né? então é, isso é algo que se acho que materializou também aqui como eu digo Tivemos a oportunidade de ter uma uma conversa franca sobre isso. É importante que haja essa franqueza, é, que também nas próximas é, semanas aí teremos outras oportunidades, como uma reunião que o Peru está convidando, na, está convocando em no início de agosto com é, inúmeros países para discutir o tema. É, eu acho que, antes de mais nada, aqui é uma questão de verdade. Quanto mais países se dêem conta de qual é a verdade na Venezuela, e qual é a real situação, qual é o drama e qual é a única solução, que é a democracia, essa solução se tornará mais natural, sem nenhum apelo a nenhum outro tipo de ação. É bem? Não, sobre a base de Alcântara é uma base é, para lançamento de satélites não tem absolutamente nenhuma perspectiva de, de uso militar, nenhuma. Uh, good afternoon, Minister. This is Shobhan Saxena from the Hindu newspaper of India. I Have two very short questions. Uh, you have a bilateral meeting with the Indian minister in the afternoon. What is going to be the focus of this meeting? Is it about terrorism or other issues? And the second question is about the India and Brazil have been talking about. Americans will do for a very long time. Are you going to discuss it today or are you going to discuss it during the BRICS meeting in November? What are the chances of it moving forward? Thank you. Good. Thank you very much. Uh, we uh, want to discuss uh, more in depth uh, our respective views of uh, uh, any uh, international issues of concern to us, which is basically all, because both Brazil, Brazil and India have um, a global presence. Uh, we want to uh, go more in-depth about uh, security issues, about the, the, how we see the, the Middle East, how we see the question of uh, Latin America and, and South America, uh, multilateral trading system, WTO, reform of the WTO. We want to uh, touch a little bit on uh, all of those uh, issues where. Uh, both Brazil and India are uh, key players, and uh, uh, also uh, trade we uh, uh, bilateral trade uh, in the past we uh, had ideas of going towards uh, some sort of uh, direct uh, or preferential agreement between uh, Mercosur and India. We even exchanged some uh, preferences I personally had the uh, uh, the privilege of going twice to new delhi for those negotiations many years ago so i kind of am uh, an old hand in those those talks but today i think we have uh, in both countries uh, a new approach uh, in the case of brazil certainly uh, much more open to uh, uh, to uh, new uh, avenues of uh, trade agreements uh, after especially after we uh, closed to the um, Uh, Mercosul-European Union trade agreement. There is enormous uh, thirst in Brazil, private sector and society as a whole, for more trade engagement, for new agreements, and uh, India is a decisive uh, market for us. So we uh, are totally open for uh, talks about that. sobre isso. Boa tarde, é, Rodrigo Carro do Valor Econômico. É, ministro, eu queria saber a sua posição sobre o Banco dos Brics. Estava previsto para esse ano a liberação em torno de 1,5 bi, 2 bi para projetos aqui no Brasil de infraestrutura. Até agora, a carteira está em 621 milhões. Está muito aquém? Qual a sua análise? Qual, quais os fatores que influenciaram esse baixo nível de, de empréstimo? Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É, está realmente um pouco aquém. Nós temos muita expectativa de investimentos do, do NDB, né, do banco do, do BRICS. Uh, eu acho que há uh, certas, sobretudo razões, uh, digamos, técnicas para essa uh, essa distância ainda em relação a ao nosso objetivo de investimentos a partir desse desse banco. Não há nenhuma razão política. O que nós esperamos muito uh, certamente é que uh, o um novo processo de, de crescimento que eu tenho certeza está se iniciando no Brasil aí com a reforma da previdência e outras reformas é, isso se é, traduz aí em mais participação do do BRICS acho que é, isso será quase um processo natural que aí nos grandes processos de, de privatização de infraestrutura o banco do BRICS esteja mais presente acho que será um um dos grandes parceiros, aí um, uma nova fonte na, na arquitetura financeira para nossos projetos de, de infraestrutura, sobretudo. De modo que uh, a gente espera que o, o Banco do BRIC seja um, um parceiro muito relevante no que esperamos seja um, um novo ciclo muito uh, intenso de crescimento da, dos investimentos nessa área no Brasil. Yeah. Oi, boa tarde. É Carla Aranha, da, da revista Exame. Eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais essa questão dos, é, dos 620 milhões de investimento do, do Banco dos BRICS. Nós já sabemos quais vão ser os setores onde esses investimentos vão ser feitos: vai ser infraestrutura, energia, já tem alguma coisa programada? E o senhor comentou anteontem também que foram feitos avanços em relação à COSBAN. E eu gostaria de saber também um pouco mais sobre isso. Sim, é, não, em relação aos projetos, realmente a área de concentração é, é nessa parte de, de infraestrutura e, e energia. É uma área é, onde o Brasil, infelizmente, ficou atrasado. Né? Nós não aproveitamos aí, é, épocas em que poderíamos ter investido é, muito mais nessas áreas, pelas razões que a gente conhece, aí perdemos muito tempo. Então, é, o, o BRICS e outros parceiros... É, Estão vendo que há uma oportunidade enorme, do nosso ponto de vista, é, sobretudo recuperar o tempo perdido nesses, é, nesses investimentos. É, no caso específico dos BRICS, sobretudo a China, há um interesse especial ainda em né, investimentos em infraestrutura, porque... É, em grande parte são investimentos que favorecem e barateiam né, as exportações brasileiras de, de produtos agrícolas, sobretudo para a China, o que é de benefício para, para ambos. Então, é, nós temos a expectativa dessa é, maior presença chinesa em investimentos em infraestrutura é, no Brasil, não só, na, não só na, enfim, através do, do Banco do BRICS, onde a Índia, evidentemente, é um dos grandes, é, o principal é, é, é, país, mas é, é, bilateralmente também, né, e, e participação em, em consórcios, etc. Então, eu, até falamos disso bastante com o, o ministro Wangui, ontem na, na bilateral que tivemos com ele, ele é, em Brasília. Então, toda essa parte de investimentos em infraestrutura, no caso da relação Brasil-China, é um jogo totalmente de ganha-ganha, são interesses totalmente compartilhados. E isso se reflete na nos resultados da Cosban. Eu acho que houve movimentos interessantes, no sentido de maior abertura chinesa para produtos agrícolas que ainda não têm acesso ao mercado chinês. Um início de um trabalho que que nós queremos que continue, acho que a disposição chinesa também que, que continue, essa é uma das nossas grandes eh, prioridades e, ao mesmo tempo, esse tema da, da infraestrutura, eh, onde nós consideramos que dentro da Cosban eh, existe um ambiente eh, bastante favorável para a discussão disso, é claro que a maioria dos investimentos são por... Eh, licitações, ou seja, não, não vai combinar, digamos, diretamente o, o investimento bilateralmente, mas é importante como esclarecimento do marco regulatório, é, né, mostrar os projetos, mostrar, é, inclusive, ouvir qual é a perspectiva chinesa sobre a sobre o, o marco desses investimentos. Então, é, eu acho que a Cosbans é, retomou os trabalhos com muita ênfase, sobretudo nesses dois pontos, que é o maior acesso brasileiro aos mercados chineses e é, esse diálogo sobre infraestrutura. Olha, é, só para dar um exemplo assim, são né, ainda há, há vários entendimentos em, em curso, né? Mas é, carne bovina é evidentemente uma prioridade para nós. É, frutas, vários vários tipos de frutas. É, algodão também é um, é um setor de, de grande relevância que nós queremos que tenha mais mais acesso aí como evidentemente insumo de indústria têxtil. Né? Então, acho todos, que todos esses setores estão com perspectivas boas de maior acesso na China. Sem esquecer de produtos industriais também, isso o próprio ministro Wang Yi disse ontem, que a China está interessada em diversificar suas fontes de importação de produtos manufaturados, acho que o Brasil pode encontrar, se soubermos atuar bem, aí dever é de casa nosso, podemos encontrar nichos bons aí na parte também de produtos manufaturados na China. Uh, minister, uh, minister, this is, uh, é, é só. É, não, desculpa. é aí acho que uma infinidade, né, quer dizer em setores específicos, né, enfim, na, acho que na área de, de máquinas, de instrumentos, uh, né, e, por exemplo, está bem. Uh, Ministro, this is uh, DD News from India. Uh, last month in Osaka, on the sidelines of G20, when the BRICS leaders met, Indian Prime Minister raised the issue of uh, uh, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. In the context of today's BRICS uh, foreign ministers meet, and then uh, your bilateral with the Indian minister later uh, in the evening, what is Brazil's position on the Coalition for Disaster re Resilient Infrastructure? Disaster uh, so Resilient Infrastructure in I This is, a, this is a question of uh, increasing uh, concern for us. We uh, uh, thank you very much India for raising that uh, aspect and in Osaka. We want to talk more about it. Uh, uh, we uh, have a, a concern that is related to cyber security, of course, to, uh, to the new threats that, uh, as I said, Brazil used to ignore and now we are more conscious of. Uh, Uh, in terms of, uh, of security of uh, our, our networks, but also uh, natural disasters and uh, and all that. Uh, so uh, Brazil needs to uh, um, to catch up in in many areas. One of that uh, I was mentioning before is uh, more investment in uh, infrastructure. Another one is that one is uh, the question of the the resilience of uh, of our infrastructure. And uh, we have since we're. Planning, we're planning to build so, so much in terms of new infrastructure. We need it to be done already uh, according to uh, uh, the needs for, uh, uh, for resilience. We have a lot to learn from the, uh, the Indian uh, experience. Uh, one area specifically, uh, not necessarily regarding uh, resilience, but regarding the effici efficiency of the systems, it, the, all the, um, the sector of railroads, were India is so much more, uh, I think, advanced than uh, Uh, than Brazil, uh, and we have a, a policy of uh, increasing more our, our um, use of that uh, sort of transportation. So uh, the, uh, uh, we are uh, very much concerned with the question of the uh, resilience and the uh, bilateral dialogue of India would be, uh, and also in BRICS, but bilateral of India certainly of uh, great use to us. Yeah, just... In English, very short. China Global Television Network. Uh, you you you had a meeting with uh, uh, the Foreign Ministry of China yesterday. It seems all uh, kinds of uh, um, differences have are over now. You celebrated the 40th anniversary of, of uh, diplomatic relations and uh, reaching a bilateral trade of 100 billion dollars for the first time ever. So, is it true now that all criticism towards China and um, and admi admiration towards uh, uh, President Trump. Uh, is, is something over? Turn the page. Thank you very much. No, uh, we never, never had any, uh, any issue of China. We had uh, an issue, uh, I think, with the way Brazil itself was uh, organizing or not organizing its relation with China. We uh, think that we need to uh, promote our interests uh, better Uh, in the relationship with, with China, uh, and uh, that's what we're trying to do. It's basically our, our homework uh, uh, in the uh, bilateral commission and in other fora uh, where Brazil needs to uh, be, I think, better at uh, uh, exceeding uh, the Chinese uh, market, which is uh, still and will always be extremely important uh, for us. So uh, this didn't involve... Uh, any criticism uh, of China. I think China uh, always negotiated very well, very cleanly with, uh, with Brazil in uh, all economic, trade, investment aspects. We just think that Brazil has to uh, do a better work in, in those negotiations of uh, uh, fostering our interests, which are basically common interests. Uh, as I said before, uh, investments, uh, Chinese investment in infrastructure in Brazil is, is also good for China because it will make it uh, cheaper to uh, export our agriculture uh, goods, especially our, our mining, to, um, uh, to China. And uh, also, as I uh, already had the opportunity to remark a couple of times, uh, the fact that we. Uh, Uh, want to build a uh, much uh, uh, closer and more productive relation, uh, relationship with the United States, uh, like, as we're trying to do, uh, doesn't go uh, anyway in, in detriment to our relations with, uh, with China. Uh, one uh, good example, for example, is the uh, uh, the agreement uh, that will allow us to uh, use the uh, Alcantara base for uh, satellite launching. Uh, that's something that we need an agreement with the United States for. but where we can totally uh, uh, launch uh, Chinese satellites, for example, if this is the case. And I think that will be the case because this is going to be a very competitive uh, launching base. So um, just to give an example that uh, you, you, you don't have here a, a logic of either or, You have a logic of, of cooperation of uh, all countries. Our cooperation of the United States, I think, will, be, will make Brazil uh, more competitive. Uh, uh, but also our co cooperation of China is making Brazil more competitive in the, in the world markets. And uh, also in terms of political dialogue, like here in BRICS and bilateral with China, we want to understand uh, better Chinese uh, perspectives, how uh, they see the world, how they see uh, uh, the region, Uh, and uh, this is extremely helpful in, in any case. And uh, it's not a, again, it's not a question of uh, option. We, Brazil is uh, a country that wants to uh, look at the world world from uh, its own perspective, and for that, we need to understand the U.S. perspective, the Chinese perspective, and uh, any other countries. Thank you.